<risos> é. E aí seres, o que podemos dizer sobre a vida, não? O que podemos fazer da vida, o que podemos fazer com a vida, o que podemos ser na vida? Uma ah, das grandes incógnitas da realidade é fazer da realidade um contexto de realeza. E realizar nossos âmbitos, nossas vontades, nossos ideais em disciplina e correspondência, respeitando cordialmente os valores sociais e os anseios comuns, assim como as supostas exigências de pertencimento. Fica a pergunta onde está o estilo? Onde é que está a empatia e a espontaneidade? Aonde está a honestidade para consigo? Onde está a lealdade para com suas características? Aonde estão suas características? Aonde está a sua forma de caracterizar as coisas, opinar, agenciar? Aonde está a sua proatividade em ser você em atividade? Em ativar suas capacidades naturalmente. Em através ou por meio de. Ou apesar de. Por que não? Por que não ser você? As grandes perguntas se valem pelo valor do que é do que está, onde está, como está, para que está, por onde está, e isso é complexo, porque leva em consideração uma condição imaginária que nos remete instintivamente à prudência, nos remete instintivamente à análise do novo como um possivelmente agressivo, possivelmente ruim ao nosso bem-estar. Então, como imaginar, como trazer do complexo um meio para a tranquilidade do bem-estar, no aqui e no agora, como ser? Como ser? Como ser apesar de? Como estar apesar das confluências, das constantes, e das cobranças indiretas, sutis, que remetem ao nosso estado de tolerância, exigindo e condicionando o estresse como uma jornada, como a única jornada possível, a jornada de estresse. Então venho aqui prestar a minha solidariedade em dizer não precisa, não precisa do estresse. Não precisa dessa necessidade de implementação e tentativa de prestar uma queda de braço com a sociedade, com o sistema. Já isso já está resolvido. Você não precisa ser mais forte que a paz. Você não precisa ser... Reinventar a roda através da relativização da não-violência. Você não precisa transcender o respeito e a solidariedade que filósofos tão antigos já falavam. Nada disso, você não precisa fazer absolutamente nada. Além de ser você, além de fazer da sua está daqui a melhor possível se adaptando às condições que são apresentadas a você e usando essas condições evoluir seus valores morais. Um ser altruísta não é aquele que ajuda e não ajuda a si mesmo, um ser que tem disciplina não é aquele que é pontual com o outro, mas não tem tempo para ouvir uma bela música. Um ser que é fiel não é mais fiel do que o traidor e o promíscuo, quando não é fiel consigo mesmo. O ser pode ser fiel por medo, e aí é o pior dos traidores. O ser pode ter enorme perseverança, mas está se baseando em crenças que não fazem bem a si mesmo. Aí ele é o pior dos fracassados e daqueles que não tentam. O ser pode ter... Enorme valentia, mas ser injusto. O ser pode buscar a bravura e a sinceridade, mas não ter modéstia e gentileza. O ser pode ser íntegro, mas essa integridade pode demonstrar uma corrupção e valores dissociativos que o ser aprendeu e assimilou como justificativas de seus atos em uma sociedade que é moralmente questionável. O ser pode viver em inúmeras dimensões e dimensionar a própria realidade através de percepções sutis, das quais ele nem percebe a nível de seu subconsciente. Então de que resta você alcançar padrões excelentes e uma excelência em certos aspectos, mas em outros, não ser nada além de mais um, ou mais uma. É fazer das diferenças, uma diferença. Fazer das diferenciações a percepção da sutileza que demonstra o contraste. E compreender a si mesmo, em meio as estruturas da mente e do espaço, do movimento, e por mais que possa parecer mais do mesmo, as estruturas da matéria. A matéria que é expressada a cada momento, a cada instante, a cada segundo, constituindo a realidade e as realezas das realizações da divindade que se apresenta todo dia e lava o rosto nas águas sagradas da pia. Até, meu povo, até. Precisando é só chamar.